Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No Expresso de hoje, o ciclo do intervencionismo. Esse vídeo é um oferecimento de Real Gold, proteja seu patrimônio com prata e ouro. Não é papel, não é virtual e nem digital, é real. Alguma vez você teve aquela sensação de estar em uma situação já vivida? Quando isso ocorre, chamamos esse evento de déjà vu, que do francês significa já visto. Apesar de ser um fenômeno interessante e acontecer com diversas pessoas, por sua natureza imprevisível, seu estudo encontra algumas limitações. Diversas teorias divergentes surgiram para explicar o que ocorre no cérebro no desencadeamento dessas sensações. Dentre elas, há duas que se mostram satisfatórias do ponto de vista lógico e possuem certo embasamento empírico. A primeira defende que déjà vu se trata de uma tomada de decisão do cérebro para checar seu estado de memória. É como se fosse lhe apresentada uma lista de itens relacionados entre si. E, depois, quando seu cérebro é forçado a dar uma resposta sobre o mesmo tema, inconscientemente, você preenche lacunas para se manter coerente. Empiricamente, isso seria igual a receber uma lista com 10 palavras sobre o mesmo assunto, como noite, cansaço, banho, pijama, cama, cobertor, travesseiro, escuro, silêncio, descanso. E ter que responder a seguinte pergunta. Em que posição foi citada a palavra sono? Primeira? Terceira? Talvez sexta? Bem, na verdade, essa palavra não foi citada. Mas, diante da necessidade em tomar uma decisão, após ter contato com o um assunto, seu cérebro pode ter preenchido a lacuna que faltava para demonstrar que está tudo bem. Já a segunda teoria afirma que déjà vu ocorre quando nos tornamos conscientes de memórias armazenadas pelo nosso cérebro, sem nosso conhecimento. Ou seja, um dia qualquer, colocar um pneu perto da saída do seu trabalho. Contudo, você viu o objeto apenas de relance, sem realmente notar sua existência. Tempos depois, na hora do almoço, você para e conscientemente olha para o pneu, dando origem ao fenômeno. Independentemente de qual teoria esteja correta, é plausível afirmar que estar sob constantes sensações de déjà vu pode indicar, na verdade, que você está preso num ciclo sem nem mesmo entender o que se passa. Tomemos como ilustração a ação política do Estado. Antes ou depois de algum acontecimento impactante, os políticos se mostram como a única ou a melhor solução para os problemas. Exemplos não faltam. Guerras, ameaças terroristas, combate às drogas, criação de programas estatais, a lista é enorme. Independentemente da solução que surgiram, algo é certo. Seu financiamento virá da apropriação de riqueza gerada por indivíduos pacíficos. Uma das formas de fazer isso é simples e direta, cobrar impostos. O problema é que, mesmo apontando fuzis na cabeça das pessoas, não é fácil taxar diretamente o que elas produzem. Chegará um ponto em que elas irão encontrar formas de se defender economicamente ou simplesmente vão se rebelar. E mesmo que seja possível reduzi-las a escravos, como ocorre em regimes comunistas, a quantidade de riqueza que a sociedade será capaz de gerar é infinitamente menor do que aquela gerada sobre um ambiente livre. Diante desse fato, estados utilizam outra artimanha para arrecadar fundos de forma discreta. Como demonstramos em nosso vídeo sobre falsificação de moeda, políticos podem simplesmente imprimir mais dinheiro para se manter gastando. Apesar dessa fraude parecer menos agressiva que simplesmente aumentar impostos, suas consequências são nefastas. Após o aumento da quantidade de dinheiro na economia, seu valor unitário é depreciado. Assim, com a mesma quantidade de moeda, compra-se cada vez menos. Ou seja, o preço de bens e serviços aumenta, o que erroneamente é chamado de inflação. Se isso fosse feito num mercado 100% livre, já seria uma tragédia. Contudo, em um ambiente com estatistas em posição de poder, isso fica bem pior. Lembra que falamos do anseio de políticos em se mostrarem como a única solução de problemas? Então, quando o aumento de preço começa a ser notado pelos consumidores, esses mesmos políticos irão vir com a solução brilhante de controlar preços. Em outras palavras, eles irão ditar valores arbitrários que produtores e comerciantes devem adotar. Como é óbvio, será impossível para os agentes econômicos trabalharem sob prejuízo por um longo período de tempo. Portanto, eles simplesmente irão parar de produzir e negociar aqueles bens e serviços, levando ao problema da escassez artificial desses produtos lembra daquela sensação do déjà vu? Então, adivinha o que acontecerá com esse novo problema que acabou de surgir? Fácil, não é? Após acabar com a livre iniciativa de empreendedores e arruinar o mercado, os políticos virão mais uma vez com ideias de como resolver tudo e o ciclo é reiniciado. E com certeza, se você parar um pouco para analisar esse cenário, verá que aquela sensação de já ter passado por isso antes não é apenas seu cérebro preenchendo lacunas. Você está, na verdade, dentro de um ciclo criado e mantido pelo Estado.